Olá, eu sou o professor Emílio Júnior com mais uma dica de treinamento, mas para fazer as atividades físicas tenha sempre a liberação do seu médico e para ganho de massa magra na descrição desse vídeo tem o um link para você adquirir o cardápio promocional ganho de massa magra que vai conseguir ter resultados maravilhosos. Vamos lá, hoje eu vou ensinar uma dica para trabalhar ó, posterior de coxa. A dica mais fácil que tem de você trabalhar posterior de coxa utilizando uma parede, você pode colocar a sua mãozinha assim na parede, só para que você tenha o equilíbrio. Coloca a sua outra mão, a mão direita na linha da sua cintura, posiciona o seu pé atrás dessa forma como eu estou fazendo aqui com o meu e você vai flexionar, dobrar a sua perna, vai sentir a musculatura sendo trabalhada, volta à posição inicial, sentiu a musculatura sendo trabalhada, volta à posição inicial. Atente a um detalhe, quando você colocar o pé aqui você não pode jogar o joelho à frente, o joelho tem que sempre permanecer atrás ou na mesma linha do joelho que o pé está em contato com o solo. Conseguiu pegar essa dica? É muito fácil, você vai ficar nessa posição, projetar o peitoral à frente, contrair o abdômen, colocou a mãozinha na parede para você não perder o equilíbrio, sobe desce. Dois, três, quatro, cinco, seis, aperta bem, tá? Aí você vai virar e vai fazer para o lado oposto, mas presta atenção, quando você for fazer para o lado oposto, o mesmo posicionamento, coloca a perna atrás dessa forma, coloca a mãozinha assim na linha da cintura, projeta o peitoral, contrai o abdômen e vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Professor, eu gostaria de saber se tem uma outra forma de se fazer esse exercício? Sim, existe outra forma de se fazer esse exercício, você pode utilizar uma cadeira, a qual você irá segurar na cadeira, você pode utilizar uma caneleira para intensificar mais o exercício, segurou nas costas da cadeira, ou de um sofá, ou mesmo de uma mesa, você segurou e faz o mesmo movimento e ainda utilizando a caneleira. Você utilizando a caneleira, fazendo esse movimento, você vai conseguir ter resultados que você deseja. A pergunta de muitos de vocês é o seguinte, eu sei que essa pergunta é, é, é assim, é chave. Professor, quantas repetições eu tenho que fazer desse exercício para ver resultado? não basta só o número de repetições para que você veja resultado depende de uma série de fatores vamos lá o primeiro fator é a tua alimentação para você ter resultado, você tem que ter uma alimentação. Ah, mas eu corto gordura, eu corto fritura. Não é simplesmente cortar. Você tem que saber o aporte, quais são os nutrientes importantes para fazer com que a sua musculatura cresça. Então, firme a sua musculatura. Firmar a musculatura vem através de proteína e, para isso, eu conversei com o nosso nutricionista que foi feito esse cardápio nutricional ganho de massa magra, que está aí na descrição desse vídeo, que é para te auxiliar a entender numa reeducação alimentar quais são os alimentos que irão te dar proteína e o tipo de alimentação correta para você poder tirar essa flacidez excessiva e aí ir amenizando esse problema para conseguir ganho de massa magra, correto? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, é o tipo de treinamento. Olha só, você me fez uma pergunta, quantas repetições? E olha o que, que eu tô passando para você. O tipo de treinamento que você vai utilizar. Não basta você chegar aqui e fazer um, dois, três, dez um, dois, três, dez, acabou, não vou fazer mais, não, não adianta, até porque você está fazendo treinamento em casa sem carga, a carga é o seu próprio, é a sua própria perna, é o seu próprio corpo, então o mais sensato, primeiro tendo a autorização do seu médico, o mais sensato a fazer é você chegar aqui e vai embora, vai embora, quando você já não conseguir mais levantar a sua perna, você fez uma contagem, exemplo, cheguei aqui em 30 repetições, não levanto uma mas a perna, eu viro, vou para o lado oposto e eu tenho que fazer 30 repetições. Se não, acontece o que? Uma perna vai ficar mais definida do que a outra e é isso que você não quer. Você quer ter o corpo simétrico, harmonioso. Essas dicas aliada a uma terceira dica que é suma importância, é o intervalo, é o descanso. Descanso é justamente o que? O tempo que você vai levar para poder fazer novamente esse treinamento e o descanso mesmo de dormir e relaxar o corpo para que a sua musculatura consiga se regenerar através daquele aporte que foi os nutrientes que você encontrou no cardápio, que está lá na descrição desse vídeo. Aí aqueles nutrientes vão reconstruir as suas fibras musculares. Pô. Um passo a passo desse daqui vale um like. Se você não é inscrito, inscreva-se e aproveita e assista esses outros vídeos aqui que é para você poder ter ainda mais informação aqui do canal. Mas tem que ativar o sininho com todas as notificações. Até nosso próximo encontro.